Opa! E aí, meus chapas? E aí, elite clássicos? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou, eu sou. Tô estou de volta então com Mega Man Legends. Estamos aqui na Ilha Nino, né? Recebemos uma missão para a gente ir para uma outra ilha que agora eu não lembro o nome. Para gente atacar a base do Glide, né? E evitar que eles continuem atacando a Ilha Nino. Só assim, o dono da guilda aqui vai deixar a gente acessar as ruínas principais. Dessa ilha. Mas antes de prosseguirmos, eu vou voltar para cidade e voltar para a guilda, né, de diggers, lavadores, e fazer os testes que tem lá. Para quê? Para a gente conseguir licenças melhores e acessar é, ruínas opcionais de nível ainda maior. Então, vamos fazer esse primeiro teste aqui. Falar com essa moça aqui. Ela fala que eu tenho que. Derrotar os inimigos e passar pelas portas num determinado tempo. Então vamos lá. Aí.. aceitar o teste. Minha licença atual é rank B, né? Classe B. A gente vai fazer o teste para classe A. Um pouquinho difícil. Considerando que eu não posso equipar armas especiais, nem mudar minha busta, tem que seguir com o que eu tenho mesmo aqui nessa parte aqui. Bora. Em três minutos é um tempo muito. o é que eu posso dizer. Muito em cima, sabe? Pra fazer tudo. Nesse teste de rank A, ou classe A, nem tanto, mas o próximo... Rank S vai ser bem difícil. Eu só vou fazer por enquanto do rank A. Depois que eu... Ver aqui que... Ah, peguei. Ok. Ver que eu... Ah. ah! Nem acertou. Joguei, tipo, muito longe. Eu vi que a mira ficou amarela, eu pensei que o Mega Man ia ter força pra jogar no inimigo ali. Estava errado. No Rank S, é, é tão difícil que eu chego a perder pro tempo. E... O que a gente tem aqui é só o Lifter, né, que é a habilidade de levantar os inimigos. Às vezes eu utilizo isso pra pegar um inimigo e jogar no outro. para derrotar eles com mais rapidez e ganhar tempo. Mas é uma tarefa difícil de se fazer. Eita. Já tô morrendo, já. E joga lá no outro. Tá lá. Beleza, Causa muito dano jogar um inimigo no outro. É que não é uma coisa fácil de se fazer. Tá, aqui tem esse... Esse negócio aqui que fica spawnando esses bichinhos Destruir esse primeiro pra depois... Né? abrir caminho caminho aqui. a okay. ah, esse inimigo aqui, ele é forte. Quase morrendo Eu não posso usar item de cura Nem nada Oi. acabando meu tempo Concluído Eu dei uma volta inteira Completou o teste, parabéns Aí, obrigado Mas o próximo, o próximo teste não será tão fácil Essa é a rank a. a Próxima é a rank S Eu vou deixar pra fazer depois Pra não ficar muito monótono Então... Eu volto aqui num futuro... Distante <risos> okay, Então... Vamos... ver. Cadê o elevador? Aqui... Vamos para a próxima ilha... Aí. entrei é development room Eu não sei se eu vou precisar da broca Eu acho que não Eu não sei Não dia das dúvidas Eu vou equipar o meu homem missile por enquanto eu vou precisar da Brock, eu equipo ela. A roll, é move. É Nino? Ah, na verdade eu tenho que... Ih, eu entrei no software botão sem querer. Apertei os botões errados aqui. Foi mal, gente. Na verdade eu tenho que falar com o mestre da guilda pra ele avisar pra gente atacar a ilha do... do Glide. Olha só, eu já coloquei os... a carroça na frente dos cavalos. Boi, sei lá. <risos> Enfim, deixa eu redimir de mim aqui. Erro meu, erro meu. Tá mais recarregado aí, eu não sei se precisa, mas... Acho que não. É sempre bom estar tá recarregando essas energias. Vai eu voltar de novo. Perdi muito tempo. Vamos lá falar com o mestre da guilda. não, sei lá. É, mestre da guilda é o mais certo. Bem, derrotamos ele, eles por enquanto. Mas não pegamos todos eles. Eles provavelmente estão conseguindo reforços na sua base na ilha Calbânia. É, nós poderíamos não ser capazes de segurar eles dessa vez. Mega Man, Johnny e eu estávamos pensando, você poderia ir pra Calbânia? Nós queremos que você destrua a base de Glide lá. Você vai fazer isso por nós? Sim? Ah, muito obrigado. Não se preocupe conosco enquanto você estiver fora. Nós vamos aguentar. Você tenha cuidado, a base deles é fortemente é, protegida ou armada, né? Ok. Eu tinha que falar com ele primeiro para poder aceitar essa próxima missão, né? Ok. É Calvani. Podemos ir assim que os reparos forem terminados. Você quer ir pra. É a base de Glide em Calbania, certo? Reparos. Entendi o que ela falou sobre reparos, mas. A Sufola está funcionando. Ei, vamos lá. Estamos com problemas. Nossa irmã Shu foi sequestrada pela gangue do Glide. Aham. Ela é a única que pode cuidar da gente. Sem ela, estaremos com problemas. Você vai nos ajudar? Sim. Aham. Ótimo. Ah, obrigado. Vamos indo então. Vamos mostrar pra você como... Chegar lá fora. Ok, eles falam de uma maneira esquisita. Posso levantar eles. Ok, é. Esses meninos aqui. Deixa eu ver se tem algo na cabaninha deles. Algo que eu possa usar. Acho que não. Aqui nesse vasinho aqui. Não tem nada. Esses bichinhos são pobres. Estão querendo roubar eles. Tem uma ruína opcional nessa.. É Calvânia. Não Me engano tem. Eles, eles. entraram por aqui, ó. acho. Tem que seguir eles. Tem alguns havebots selvagens ali. Vou ignorá-los por enquanto. Estou indo. Estou indo. A ruína opcional fica lá embaixo. Eu até consigo ver um pouquinho dela. Ah. Ok. vai é, é seguir a história do jogo calma as ruínas eu vou deixar para depois Ok, leve os gêmeos é, para ajudar a entrar na fortaleza. Move os gêmeos para o lado da base dos Birdbots. eles desmaiarem, antes que você chegar lá, você pode carregá-los. Eu vou ter que limpar caminho para eles passarem. Se eles forem derrubados, já aconteceu ali. Nossa, tô levando tiro de... Tanto aqui... A missal vai ajudar um pouquinho. Um pouco de munição também. Okay. Ah, consegui pegar um ponto cego aqui, beleza? Mas eles estão andando, tipo, tudo aleatoriamente. Eles deviam estar vindo aqui, ó, pra esquerda. Pegar o dinheirinho ali, ok. Ei vocês, vem aqui. Tem uma porta ali. Essa porta está trancada. E aí, Ok, cadê o outro? Ah, apareceu um tanque ali. Esse é o outro. Vamos lá. Ok, É, tem que pular em cima deles e. É isso aí. Good luck. Melhor método de inserção, né? Excuse me! I seem to have been captured. Can you help me please? Be quiet, Kakuna! Keep your trap shut! Intruder! Intruder alert! Cacá! Cacá! Ouch! Você está Encontre o centro da base, é, é, derrube todos as naves inimigos e entre para a próxima área da base. Você pode conseguir a chave da próxima área do chefe dos birdbots. Levar muito dano, você pode sair da base e tentar de novo, ok. Eita, câmera? Que louco. eu derrubar aqui as naves. Antes que elas decolhem. Agora é só derrubar os que estão voando. Essas metralhadoras na parede eu nem recomendo atirar nelas. Porque elas respawnam. Com o tempo. Nossa, se elas estiverem atrapalhando muito aí. É bom dar uma... Ó. Quebrada nelas. Já vou esperar que a minha munição dar uma recarregada. Recarregar muito lentamente. Ei. Peguei a chave. Caiu em cima de mim a chave, que sorte. Beleza, peguei a chave é, e antes de abrirmos aquele portão lá, vou destrancar essa porta aqui. Agora a gente pode sair daqui e recarregar as nossas energias com o Data, ele está aqui. Recomendo você fazer isso, né? Se quiser salvar o jogo e tals. É a sua chance. Bom, derrote os Birdbots na de controle. Você pode conseguir a chave para a próxima área do chefe Birdbot. Okay? É Eu fiz a tradução tenho... errada. Uh. destruir aquela torre ali. Estão jogando bombas. Espera aí, deixa eu destruir esse, essa torreta aqui. Esse canhão, sei lá. Homem vai ajudar. Se você não tem um homem com com longo alcance, você vai ter que investir em alcance aqui. Preste atenção, quando a mira estiver amarela, que dá pra acertar. Vermelha. Não, não ajuda muito. Ok, derrubei. Caiu a chave. É, ah, foi até rápido. Lá se vai mais um de Bot. Falando em Bird Bot eles têm uma mini gel geladeirinha. <risos> Bem pequenininha. Galinha frita. Olha. Eu não vou nem comentar. Acessory pack. Esse item. Acessory pack. Acho que esse item é um item muito interessante. Pega a chave número 2. A gente veio daqui, certo? Vamos aproveitar para recarregar as energias e munição. Não é. inteligente você avançar agora. Sempre bom você voltar, se recarregar. Essa galinha frita que eu peguei é o um item consumido, você come recupera a vida. Deixa eu ver aqui uma coisa. É itens. Cadê o item que eu peguei agora? O que? Pack? Complementos Pack? Negócio assim. Eu quero uma Booster Party? Não era. Acessório Pack, é. Aumenta um de cada, né? Vou colocar ele no lugar do Booster Pack. Okay. É, ele não era o que eu tava pensando, mas... Ajuda. Tá, vamos continuar avançando então. É bom que os inimigos não respawnam. Tá, encontre o centro da base. Derrote os tanques e siga para a próxima área. Tá, mesma coisa, encontrar a chave, né? O chefe dessa área. Aí, ah, é. franguinho quero pegar os hoops quero dizer refratores jogo errado ok Não gastei muita energia Preguiça de voltar que é o portão principal tá, tá fechado Talvez eu me arrependa de não voltar e recarregar meu deita. Não perdi muito Mas eu vou continuar seguindo tá. Errote os robôs protegendo a torre e entre Se encontrar algo para subir cima. Pode chegar até a janela Ok Primeiro vamos derrubar os inimigos Machuca. Ah, e essas casinhas aqui podem ser destruídas. O inimigo vai destruir ela. Vou ficar aqui muito tempo ah. aconteceu. Sempre que a mira tá trocando o tempo todo, tá mirando no. E aí. Foi complicado. Cadê a minha frente? Tá, ok. Já morreu os tanques. Morreu uma coisa esquisita. Você pode precisar de climar Sim, eu preciso levantar algumas caixas e.. subir nelas. Só desequipar aqui a homem mesmo. Ok. Joguei muito longe, deixa eu ver. Mas. Eu preciso de mais zoom, eu acho. vai que é um pouquinho complicado empilhar essas caixinhas. Né? Ah, isso, parabéns! Pode pular e arremessar também. Oh, meu, duas servem pra alcançar. Acho que duas dá. É. Pera aí. Eu tô apertando o botão de pulo, mas existe um leve delay. Quando eu tô em cima dessas caixas. Ah lá, o Mega Man não consegue fazer um pulo... Ah, seguir. Premi perfect aqui. Oh! Thank you for coming! Oh! Thank you so much for helping me! I couldn't have done it without your brothers. Let's get out of here! You're not getting away so easily! We'll take you with us. Game's over, Mega Man. <laughs> We'd better hurry. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> give it up! Can't stop the bomb from going off. <laughs> Mega Man, come on, you and me. Two blue guys. If we can just get that gate open. We have to find the key. You mean this key? I found it. That's it. All right. Maybe we have a chance after all. Hold on to that key. Ok, escape da base antes que ela exploda. Você pode escapar pelo portão principal. Você não tem muito tempo. Você vai ter que carregar chuva. Ok. Started. Levanta ela e leva ela pelo portão. Mas só que com dois tanques aqui, eu preciso derrubar eles. Ai, vou morrer por aqui com a Energia uh -oh. Uh -oh. Ok, agora vamos levar a Chu... Sim, pelo braço. Parece que Não! A, oh. a Rome interrompeu aqui. Nossa, fiquei invisível. <risos> ok, Chu Flutuante. Ei, de volta, Chu! É bom estar de volta. Eu não acho que eles vão estar te incomodando mais. Obrigado, menina azul. Eu queria que houvesse algo que eu pudesse dar pra você como agradecimento por me ajudar. Já sei, um porco. Você gosta de parcos, né? Aqui, você pode ficar com esse. Você ganhou um porquinho fofinho. Ok. Só não coma ele. Mesmo se você ficar com fome, tá bom? Obrigado de novo. Tá bom. É.. Tá, ah, eu já não tenho muita coisa pra fazer aqui. É, você se lembra daquelas canetas, cadernos e outros materiais escolares que eu consegui ir fazendo os minigames de pergunta e resposta lá na Ilha Manda, onde tem um prefe... A prefeita bonita? Pois é, eu posso entregar pra ela e ela vai ensinar eles a ler e a escrever, o que é bem legal, vamos entregar pra ela. uma caneta, um lápis lá. Pode ficar assim o é lápis, né? É, esse mesmo. Obrigado. Se você encontrar algo mais que eu possa usar, traga aqui, ok? Tá, vamos ver. Eu tenho mais coisas. Isso é um caderno? Eu posso ficar com ele, por favor? Sim. Ver se eu tenho mais alguma coisa pra entregar pra ela. Um livro de textos ou algo assim. Pode ficar. Obrigado. Agora eu posso ensinar pra eles como ler e escrever. Ok. Vou pra eles. Eventualmente eles vão mandando cartinhas pra gente Você vai ver que eles não escrevem muito bem Mas com o tempo eles vão melhorando, é bem engraçado Ok, e agora vamos sair aqui com o nosso porquinho Esse porquinho ele é um item de troca Pra gente dar pra uma menina lá na ilha Nino Agora que a gente derrotou os Glide, né? Os bots. Eles não vão atacar ele a Nino, E o Guild Master vai deixar a gente Acessar a ruína principal Pra gente conseguir aí a da chave, né Muito bem Só que é o seguinte, é... Development Room Vamos mudar de armas Vamos trocar para Broca É... Eu queria fazer as ruínas dessa. dessa ilha aqui, mas se eu não me engano, ela é uma ilha submergida em água. Eu preciso de o aqua chip pra eu me movimentar melhor debaixo d'água. Então vamos voltar pra Ilha Nino. Você derrotou a base do Glide? Obrigado, muito obrigado. Bem, então é isso então. Talvez, nós poderemos ter um pouquinho de paz por aqui. Ah, o que é isso? Hum... Ah, é. Tem mais uma batalha, né? Ok. Eu não devia ter equipado a Broca. Eu estou muito, muito desapontado em todos vocês. Você não pode até capturar uma pequena ilha por si mesmo. For. They're bringing in the main ship. What do we do? We're doomed. Bringing out the big guns. Huh? Why don't we try using the secret weapon you were telling us about? Uh, that it won't make any difference. It's broken. Well, I'll fix it, then. Come on, Mega Man. Huh? Hey, wait. Get her back, Mega Man. It's our job to stop the pirates, not hers. Deixa eu ver. Se então, eu entrar aqui no Flutter, a Ro não vai estar aqui, eu acho. Vai ser uma luta que vai ter que ficar para o próximo vídeo, então... Ah, ela tá aqui, misteriosamente ela tá aqui. É... Eu vou precisar do home mesmo Para essa próxima luta. Porém, isso vai ficar... É... Para a próxima sexta-feira, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha... Totalmente esquecido dessa, dessa luta aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos ver o que a gente pode fazer, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Estou ficando por aqui. Meu canal vai estar aí em algum link na descrição. Eu convido vocês a chegarem lá. Eu agradeço por todo o apoio que vocês têm aqui. E pelo pessoal da Elite Classics. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima uh, sexta-feira. Tchau, tchau. E até mais.